É isso aí, garoto! Ainda bem que você veio! Vamos nessa! Presta atenção. Com a folha solta ainda, fica mais fácil a gente fazer a marcação da margem. Então você vai pegar o escalente, na escala 1 para 100, né? e vai marcar 3 centímetros de margem de cada lado. No número 3, marca o ponto... Posiciono a 3 centímetros, exatos, marco o ponto, depois 3 centímetros, marco o ponto. E para finalizar, aqui ó, 3 centímetros e marco o ponto. Depois que eu marquei os pontos da minha margem, aí sim, eu vou fixar a minha folha, tá? fazendo o um esquadro devido, posiciono, a folha deve estar esquadrada, travo, né? coloco a fita, no caso aqui eu não vou colocar para poder não atrapalhar a, a, a instrução aqui do desenho, tá? então olha só. Primeira coisa que nós vamos fazer, eu vou traçar e a partir de agora, até então, a gente tinha marcado o ponto com o único toque da folha. E o ponto é somente para o usuário, para você enxergar esse ponto do desenho. Não pode ficar marcado no meu desenho, senão o desenho fica feio. Nesse exercício, nós vamos identificar os pontos que a gente está trabalhando. Né? Marcando com uma linha perpendicular, horizontal e vertical. Então, olha só. Não vai ter problema, então, se ao traçar a margem aqui, ó, os pontos se cruzem. Né? Então, olha só. Muito cuidado, que esse negócio aqui postocado. Vou utilizar a base. Então, olha só. No meu caso, eu sou canhoto. Então, eu tenho que ter a habilidade de trabalhar com, a, com o instrumento esquadro, com a mão direita. Você que é destro, os seus esquadros são trabalhados com a mão esquerda, é o contrário. Tá? Então, deixo o esquadro aqui, posiciono, apoio com a base, para que eu possa o quê? Traçar os três centímetros que eu marquei aqui, ó. Posiciono o esquadro, estabilizo o conjunto e traço. O que eu estou dizendo é que não importa. Agora ó, nós identificamos o ponto com o cruzamento entre duas linhas. ok? Isso nós vamos fazer em todos os cantos. Então olha só, na parte de cima, ó, seguro a base, identifico o ponto. Traço. E por último, no canto de cá, eu estou fazendo um pouco mais reforçado, né? Para que você perceba os traços. No seu caso aí, você vai utilizar a lapiseira 03 e o seu desenho tem que ficar bem leve, né, sem marcas. Então, para esse exercício, você vai utilizar a lapiseira 03, ok? Eu estou utilizando a lapiseira 09 para que o traço fica, fique melhor no vídeo, tá? Você aí, você vai utilizar a lapiseira 03. Então, vamos lá, olha só. Criei as minhas margens com a distância de 3 centímetros. Agora, eu quero dividir esse retângulo gerado, em quatro partes iguais. Então, tá. O que nós aprendemos no vídeo de noções gerais? Que eu tenho um ângulo de 90 graus e que eu posso dividir esse ângulo né, a 45 graus. Se eu repetir esse mesmo processo aqui do lado de cá, aonde esse ponto se encontrar é a metade desse segmento. A mesma coisa que eu vou fazer aqui, eu vou fazer na horizontal. Então olha só, de uma forma bem leve porque eu preciso identificar onde que é o centro de cada coisa, né? Então marco o ponto. Eu preciso ter precisão. Então a precisão agora mudou. Quer dizer que o meu traço ele precisa passar exatamente aqui, ó, aonde é o encontro dessas duas linhas. Não para cima nem para baixo, mas exatamente no encontro. Bom tracei as três linhas. Então, vou fazer assim, ó. da mesma forma é 45 graus, mas ele fica com uma distância de traço melhor. Então, ó, posiciono aqui exatamente sobre o encontro, sobre o ponto. Apoio o meu esquadro, o esquadro encontra com esse ponto marcado. Né? Estabilizo o conjunto e só depois eu vou Traça. Então, nas noções gerais, lá, nós entendemos que aqui tem 45 e aqui também. Se aqui tem 45 e aqui também, esse ponto encontrado aqui, ó, se eu traçar uma perpendicular, ele vai achar o um meio desse segmento. Metade desse segmento aqui, que também vai ser a metade desse. Então, eu posso realizar o seguinte traço, ó, apoiado aqui. Né? Traçar, utilizando este ponto como referência, né? dividindo a minha folha em duas partes iguais, porque eu utilizei a relação do triângulo isósceles, né? que é o nosso triângulo que é o nosso esquadro, desculpa, de 45 graus. Não. A mesma coisa que eu fiz aqui com essa linha vertical, eu vou fazer aqui na horizontal. Né? Então eu já tenho aqui ó, uma primeira linha e agora eu vou traçar a outra. Vou traçar a outra para que elas possam se encontrar. Então observe e se concentre nessa precisão porque qualquer milímetro que você sair fora do encontro dessas linhas o seu desenho vai ficar impreciso e como essa imprecisão ela entra numa função exponencial vamos dizer assim a tendência é você é, aumentar o tamanho da imprecisão então precisamente você vai traçar depois Utilizando a mesma diagonal aqui, que divide o ângulo em 45, né? Mais uma vez. Você vai continuar até esse cruzamento. Então, a mesma coisa que eu fiz aqui, eu fiz aqui no meio. Então, esse lado é igual a esse. Quer dizer que esse ponto de encontro divide esse segmento em duas partes iguais, portanto, a parte de cima também. Olha só. Posiciono o meu esquadro e a minha lapiseira exatamente sobre o ponto encosto o esquadro e aí sim eu vou traçar. Perceba aqui olha só depois que eu tracei, então fiz desse lado tracei utilizando o ponto eu adquiri primeiro retângulo, segundo retângulo terceiro retângulo, quarto retângulo são quatro retângulos semelhantes ao maior quer dizer, proporcionalmente eles têm uma relação né, de tamanho. Ótimo. Para que nós possamos treinar, então, o uso do compasso, esse processo de divisão eu vou repetir em cada retângulo. Então, olha só. Vamos supor que eu queira achar o meio desse, desse retângulo aqui. Como que eu faço? Olha só. Aqui já tem uma diagonal. Não é isso? ó então eu vou achar o meio desse ponto traçando essa diagonal aqui para que eu possa achar a metade desse segmento né então vamos lá tracei e repeti o processo e dividi Olha só, esse quadra, retângulo e esse retângulo em duas partes iguais. Da mesma maneira, agora, eu vou fazer aqui do lado. Então, se eu já tenho essa diagonal, basta eu traçar essa. Ó. E utilizando esse ponto que eu encontrei, eu vou dividir. Esse retângulo aqui, ó, vou achar o um meio dele. Então, eu posso dizer que, como eu dividi em quatro partes iguais, esse ponto aqui, vou marcar com a lapiseira, verde, ó, esse ponto aqui é o centro do meu retângulo. Ok? Bom, com a repetição desse processo... Eu posso redividir, então, ó, saí desse retângulo, criei quatro menores, depois peguei esse menor, redividi em quatro, e eu poderia fazer isso infinitamente, ok? No próximo vídeo, para não ficar extenso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos é, traçar as circunferências a partir desse centro aqui, ok? Repita esse processo e assista ao próximo vídeo para a gente poder traçar, então, utilizando o nosso compasso. Um abraço.